Que, então, é uma questão do pacto que é feito entre o casal, né, Maraísa? Também. É Esse é o momento, então, do casal parar para conversar. É uma ótima oportunidade para um dizer das suas fantasias para o outro. Diz o Caetano Veloso, que de cantor, compositor, que de perto é, ninguém é normal. E diz Contato Caligares, psicanalista e também escritor, que de perto somos normais demais. Então, seja qual for a nossa situação, normais demais, ou anormais, ou diferentes demais, é, o porquê de se estar procurando um sexo virtual é o que realmente é, conta, para se poder dizer. Porque a intenção, a fantasia e o desejo por isso é que vai entrar no lugar de um desejo pela própria companheira, numa relação real. Né? Mas pesquisas nos mostram, Camila, que... É, 70%, mais ou menos 70% das pessoas que fazem sexo virtual, elas esperam que esse sexo virtual se transforme, depois de um certo tempo, é, para a vida real. Então, há sempre uma expectativa de um sonho, de uma vida a dois. Né? Baseado nisso, então, que a Maraísa falou, vou perguntar para a dos anjos. Dos anjos, já que as pessoas realmente têm essa necessidade do sexo real, o sexo na internet prejudica o trabalho de vocês? Eu acho que não. Eu acho não, eu tenho certeza. Sabe por quê? Não. Porque a profissional do sexo, está ali a fim de cumprir uma fantasia do homem. Ela não está ali para captar um homem, captar um marido. É tanto que vocês viram essa semana que uma mulher quis exclusar um homem que queria casar com ela. Então, a profissional do sexo, ela está ali... Para cumprir o seu dever de cumprir suas necessidades, de pagar suas contas, de matar a fome dos seus filhos. anos, você já tem feito algum movimento na associação para colocar a internet no trabalho de vocês? Não. Ainda não? Ainda e nem vão colocar. Não vão fazer? Não. Vocês vão continuar como se a internet não existisse? Não. Gente, ah. nós temos uma empresa. Essa empresa é da gente. Cada uma... Capita ela. Trabalha na sua área. Com, com certeza. Gente, não precisa de internet, não precisa de nada. Gente, prostituição é uma coisa do, do, do início do mundo. Que a mulher, quando ela quer fazer os seus clientes, ela vai fazer a qualquer momento. Não precisa de internet, não? Tá, vamos saber da Samira. Mais perguntas aí na internet, Samira, né? Vamos lá, Camila. O internauta Soares está perguntando para Maraísa se o sexo virtual pode ser considerado um tipo de perversão. Pode, Maraísa? Ué, poder até pode-se chegar a pensar que pode, será? Não sei. Eu estou pensando aqui muito rapidamente agora, perversão. É, eu penso que, que não chega tanto. Eu acho que é uma forma de, de se ter prazer, de se conseguir prazer, é, de uma forma mais solitária, né? É uma forma, é, às vezes, você pode chegar até num ponto é um de pensar. um prazer sem pagar, né? Isso quer dizer assim. É, pode ser um prazer sem pagar e um prazer muito individual, né? Porque ele não está ali é, lidando com o desejo de uma outra pessoa também, ele está lidando só com o seu próprio desejo. Eu não vejo perversão nisso, não. Mas, Maraísa, é, é uma forma da pessoa realizar, de repente, fantasias, desejos que ela não teria coragem de realizar? Ou com parceiro, ou mesmo como profissional do sexo, mais ali no tete-a-tete? -tete, que ela só tem coragem de falar na internet mesmo? É. Eu penso que aí sim, é, é uma possibilidade que a pessoa tem muito grande de liberar as suas fantasias, assim, digamos, violentamente, sem que ele tenha que dar satisfações sobre isso, diferente, é, e sem ter que ele próprio lidar com essa questão. Por que, que um homem, por exemplo, se diz mulher, Porque uma mulher se diz homem, por que alguém muda completamente a idade, muda é, é, as suas preferências ali, não são questionadas. Então, eu acho que isso traz um, um prazer é, muito grande, porque ele é, não está sendo repartido com alguém. Ao passo que nas, nas, com, as, com as profissionais do sexo, é, há um envolvimento maior do que um sexo pela internet. Ainda que o vínculo seja bem menor do que um relacionamento, digamos, afetivo e amoroso, com uma namorada, com uma esposa, com um marido, eu acho que é diferente. Não é? Nem menos e nem mais. diferente. Dos anjos, o perfil dos clientes de vocês mudou a partir da internet, no sentido de que ou vão pessoas mais jovens, porque os jovens têm cada vez mais acesso à informação, principalmente, e também à informação sexual, ou em relação aos pedidos que os clientes fazem? Vocês percebem isso? Não. O perfil mudou pelo fato do, de, de, dos homens hoje procurar outras coisas diferentes, os homens hoje estão procurando, não é mulher, eles procuram sexo diferente. Diferente, você fala com homem. Assim como se diz, os homens querem outras fantasias. E pode ser por causa da internet também, né, Maraísa? Por não, essa facilidade, não não não, não? não, não, não. Não é por causa da internet, não. Por que não? então? Dos anjos? Ah, é pelo fato de hoje. O... Pode até ser que seja pelo fato da internet. Mas eu não vou colocar assim, não. Porque isso é uma coisa muito fantasiosa. É como se diz, é, existe um homem casado e muito bem casado, é pessoa de alta sociedade que vai procurar uma. Não vou dizer uma prostituta ou uma profissional de sexo, não. Eu vou dizer, vai para o que ali ele quer algo diferente, não é só uma transa, ele quer droga, ele quer fantasia diferente. Quer dos anjos a gente recebeu uma pergunta aqui da internauta Luna, ela perguntando por que, que as pessoas estão tão interessadas no sexo como ramo de trabalho. Qual que é o atrativo dessa profissão? Olha, não é porque é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que vem um retorno mais fácil. Financeiro? Com certeza. É um trabalho que a gente não tem que dar explicação para ninguém. Eu, como se diz, vou, vou dizer assim, ó, eu estou precisando de 300 reais, eu vou sair com o cliente, eu vou focar os meus 300 reais, até mais, eu volto para casa, vou pagar minhas contas e pronto, acabou. Você pode escolher a quantas horas você trabalha por dia, ou quantas horas na semana? Com certeza, com certeza. Quantas horas não. Então você pode definir uma meta? Com certeza. De, de, de salário que você quer Isso. ter? Você acha depende que esse é o da atrativo da mulher? Isso depende da empresa da mulher. Para onde ela... Trabalha? Isso, porque eu vou colocar assim: ó, porque o Hipercentrum, esse trabalho está muito defasado. Agora, se a mulher ela tem um trabalho diferente, que ela tem os seus clientes diferentes, que eu não vou dizer a profissional do sexo, a garota de programa, que ela tem um trabalho diferente, ela vai especificar qual é o seu horário de trabalho, ela vai escolher o seu cliente. Entendi. Maraísa, toda essa facilidade aí de informações em relação a sexo, de conquist, conquist, conseguir o sexo, faz com que as relações hoje sejam cada vez mais efêmeras, que as pessoas terminem os relacionamentos com mais facilidade? Ah, eu não preciso mais porque eu tenho facilidade de conquistar outra pessoa pela internet, ter sexo pela internet. Gera uma falta de compromisso? Eu penso que sim. Eu penso que na internet você é, está um simples toque de dedo no teclado e você já já tem uma outras pessoas à sua disposição ali para que se comece alguma coisa agora eu penso que as pessoas que estão interessadas em relacionamentos é, mais sérios duradouros com com vínculo mesmo com as outras pessoas elas podem até ficar como aqueles dois é, duas pessoas que passa, passou aqui no passaram aqui no, no programa dizendo é, sobre se ficasse só por conta da internet é, ele estava ferrado né? Então eu acho que Para a maioria das pessoas é, Eles podem até visitarem Elas podem até visitarem é, Esse sexo virtual Mas na realidade vão procurar mesmo pelo real É um sexo não satisfatório que não satisfaz, acredito. Uhum, com certeza. Eu acho que satisfaz uma fantasia momentânea ali. É uma brincadeira, é algo assim. Né? Mas que depois eu que acho. Nunca que nunca vai deixar de procurar outro. É o real. Com certeza. E mesmo por causa do cheiro, mesmo por causa da pegada, do mesmo toque. por causa do toque, mesmo por causa da respiração do outro, pelo, pelo, pelo desejo do outro que ele também coloca como condição, eu acho que é muito diferente é, um sexo virtual do sexo real. Samira, a gente tem muitas perguntas aí, né? Muito Mas bem. olha, o tempo está acabando, então só dá uma geral aí pra gente, Vou, O último comentário aqui que a Gabriela de BH mandou... Sobre esse assunto mesmo, ela disse que desde que ela começou a fazer sexo virtual com outros homens, o seu relacionamento com seu namorado real melhorou. E aí, Maraísa? É, ué, pode ser, né? É, é, é, é realmente aquela pimenta, né, que pode faltar. É eu aquele... deveria ser péssimo. O namorado? Com certeza. Eu penso se eu tenho, não, se eu tenho um homem que me satisfaz, eu não preciso de procurar ninguém na internet. Mas tem a questão da mulher também, né Maraísa? Tem a questão dela... da mulher às vezes não conseguir se abrir com, com o parceiro dela é, de vida real e amorosa ali é, e conseguir fazer isso, é, digamos assim, disfarçada, incógnita, é, sem se expor. Talvez ela tenha mais facilidade assim. Então ela estando mais satisfeita com o desejo dela correndo solto e realizado, ela pode relacionar melhor. Com, com seu próprio parceiro Eu acho que é a mesma condição é, Da gente se tocar é, De uma pessoa mesmo que tenha Uma vida sexual ativa, ela poder se masturbar Eu acho que isso não atrapalha Só ajuda Gente, nós estamos infelizmente aqui no finalzinho do programa Dos anos quer falar mais alguma coisa? Não, tá Último bom. recadinho, considerações <risos> Considerações é só isso Que existe coisa melhor Do que mulher, não gente? <risos> real, né? né? Dos anjos. Com certeza. Pessoal. É, é lógico. É. É, Tem coisa melhor que a mulher não. Oh, oh. Ah. A gente está sempre assim, batendo a mesma tecla, correndo atrás de homem, homens, homo, está tão escasso. E aí, Maraísa? A minha finalização é que toda forma de amor vale a pena, não é? Desde que esteja trazendo mesmo o mesmo bem-estar. Que bom, é isso aí. Samira, mais algum recado? Não, Camila, aqui tá. Tudo legal. Tem muita pergunta, mas como o nosso tempo já tá acabando, a gente continua pela internet. Samira, muito obrigada então. Você, Camila. Obrigada, Maraíza, pela participação, pela disponibilidade obrigada, de Camila, vir aqui. Muito obrigada a todos. Dos Anjos, muito obrigada também, muito viu, nada. por vir aqui Eu conversar com a gente. É, gente, o nosso programa fica por aqui. É, você pode conferir mais informações sobre este assunto no blog Roda Virtual, rodavirtual.blogspot.com. Eu gostaria de agradecer a presença da presidente da Associação das Profissionais do Sexo, a Dos Anjos, e também da Maraísa Braão, que é psicóloga e psicanalista. Uma boa noite para você.